Um Minuto do Sucesso, o Márcio Miranda. Olá, quem trabalha com vendas está sempre correndo para conseguir bater quem? A meta. É a meta mensal, é a meta semestral, é aquela grande meta anual. As nossas comissões, bônus, estão sempre ligados okay? ao atingimento da meta. Então eu quero dar algumas dicas para você prospectar melhor e fechar mais negócios. A primeira delas, pare de abaixar seu preço. É, dar desconto é a maneira mais fácil de tentar fechar mais pedidos. Quando o mês está ruim, a coisa não está caminhando muito bem. O aumento de vendas é sempre muito bom, é claro. Mas esse método, isso de dar descontos, traz vários inconvenientes para você mesmo. O maior deles é que vai ser bem difícil você voltar a vender para esse cliente ao seu preço normal. Ou seja, quando você vendeu com desconto, você estabeleceu um novo patamar de preços para esse cliente. Na próxima compra, ele vai usar o seu preço até mesmo para fazer um leilão com todos os seus concorrentes e ver quem consegue bater esse número. Complicou para o seu lado. Ou seja, você mesmo incentivou e começou a guerra de preços. Uma outra dica. Mude o seu plano. É, muitas vezes não é o caso de ralar mais e trabalhar mais. É o caso de trabalhar de forma mais inteligente. De mudar o que você está fazendo e que não está funcionando. Como é que você prospecta novos clientes e novas oportunidades de negócios? Tente fazer algo diferente. Por exemplo, se você procura agendar suas visitas usando o telefone, tente usar o um e-mail ou até mesmo uma mensagem de texto. Cada mercado é diferente, mas é preciso que você mude aquilo que você já sabe que não está funcionando. Terceira dica, faça um follow-up mais criativo. É, A maioria dos vendedores desiste muito facilmente. Manda proposta e sai atrás de novas oportunidades, ao invés de fazer um follow-up sistemático e até mesmo tentar fechar o negócio pessoalmente. Nosso maior concorrente não é aquele concorrente que está ali abaixando o preço, outro fornecedor, não é não. É sim o status quo. Palavra bonita, né? Ou seja, fazer o cliente sair da zona de conforto dele e tomar uma decisão. As pessoas são indecisas, elas não querem mudar, elas não querem trocar. Aliás, não adianta só ligar para o cliente e perguntar se ele tem alguma dúvida sobre a proposta ou se ele já tomou uma decisão. Isso é muito fraquinho, né? Pegue um artigo, por exemplo, numa revista, algo num site, algo que seja do interesse do seu cliente e mande para ele ligue no dia seguinte para comentar aquele artigo, a oportunidade de negócio que existe ali, e nesse momento você fala sobre a sua proposta, de forma natural. Olha, outra dica, hein? Não tenha vergonha de solicitar o pedido. Muitos vendedores, talvez até você, hein? Muitos vendedores fazem tudo certinho, mas parece que tem vergonha de solicitar o pedido ao final daquele ciclo. O cliente já está ali maduro, pronto para comprar. Ele só está precisando daquele último empurrãozinho e o vendedor vacila. Sabe, parece aquele jogador que está cara a cara com o goleiro, mas tem medo de chutar. Tem medo de assumir a responsabilidade e por isso prefere fazer um passe para um companheiro e que geralmente acaba perdendo o gol. Você trabalhou bastante, você suou para preparar aquela proposta, visitar o cliente, agora você tem todo o direito e até o dever de solicitar o pedido. Siga esses passos e nunca deixe o seu funil de vendas ficar desabastecido. O que é o funil de vendas? Você vai colocando clientes, prospects aqui, alguns vão desistindo, alguns não têm a condição de comprar o seu produto, alguns não querem. Então você colocou 100 em cima e aqui embaixo sobram 5. Então, você tem que ficar abastecendo continuamente este funil de vendas. Porque quando isso acontece, nós temos uma tendência muito grande, quando está sem gente aqui embaixo, uma tendência, eu diria até um desespero, para baixar os nossos preços e conseguir vender alguma coisa. Principalmente se você é comissionado. E o resultado a médio a longo prazo vai ser um problema para você. É, o cliente vai querer sempre o preço mais baixo. Prospecte sempre, faça um follow-up de suas propostas de forma inteligente e venda muito mais. Grande abraço e bons negócios para você!